Uh, na uh, entrada da Igreja. A Igreja, como disse há pouco, está ao uso cultural, mas também está ao uso cultural ao abrigo da, uh, da concordata entre o Santa, assinada entre a Santa Sé e o Estado português. Este visitante, cada vez mais, procura estas questões. O silêncio, o estar consigo próprio, poder usufruir de um monumento muito particular como é este uh, e ganhar sair daqui com uma experiência uh, rica.